Meu nome é Rubens, sou endocrinologista e um dos componentes da equipe da Clínica 100, uma clínica de endocrinologia e nutrição, que hoje tem é, a clínica de mastologia e a cliniósteo juntos para fazer um atendimento multidisciplinar dos pacientes que nos procuram. Nossa clínica está fazendo hoje, é, nesse ano, 23 anos de existência e ela sempre teve o aspecto multidisciplinar. Foi uma das pioneiras na questão do tratamento do paciente como um todo, com abordagens várias das diversas especialidades que são inerentes ao tratamento do paciente com diabetes e do paciente com obesidade. Dentro do tratamento do paciente diabético um dos pontos mais importantes de se observar é a questão dentária e efetivamente temos também na nossa equipe doutor Thiago e doutora Gabriela que atuam como odontólogos na nossa clínica. Na osteopatia temos uma equipe de professores do IDOT, que trabalham, atuam aqui em Londrina e atuam no país inteiro, dando aulas a respeito de osteopatia, uma área interessante, uma área nova da fisioterapia e que vem crescendo de uma maneira muito importante, pois está sempre voltado ao tratamento do paciente como um todo. Na área de fisioterapia, temos a doutora Fernanda atuando em dermatofuncional, pilates e estética. A psicóloga maiara e a psiquiatra Fernanda atuam para auxiliar os pacientes nas alterações comportamentais que acabam levando o paciente à obesidade ou decorrentes dos pacientes que têm diabetes. Na nutrição, temos a Letícia, nutricionista, que faz a orientação dos pacientes para que possam se beneficiar do tratamento alimentar em relação à obesidade, em relação ao diabetes, mas não só isso com questões de crescimento, desenvolvimento e efetivamente melhorando o condicionamento físico desses pacientes. Na área de endocrinopediatria, a doutora Karina vem atuando com destaque no tratamento de crianças e adolescentes. Na área de mastologia, o Dr. Tiago, que faz parte de grupos de renome e tratamento em pacientes com câncer de mama, promovendo através da sua atuação, não só tratamento do câncer de mama, mas também a reconstrução mamária durante o ato cirúrgico. E na área de endocrinologia, doutoras Mayara, Júlia, Lérida e o doutor Rubens, que sou eu, que é esse que vos fala, e que trabalhamos já há algum tempo com os pacientes que necessitam desse acompanhamento, é, fazendo com que a abordagem de todos eles, nas diversas patologias, seja uma abordagem voltada mais ao paciente como um todo, buscando um tratamento não só da doença, mas o do tratamento do ser humano.